Fala meus manos, beleza? Hoje nós vamos continuar com a sexta gameplay do jogo Immortal Phoenix Rising, beleza? E se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui em cima nos cards para vocês acompanhar, beleza? Mas antes de iniciar a gameplay, clica no botão de se inscrever e por favor gente, clique no joinha isso me ajuda bastante, bastante mesmo, tá? E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para sempre que sair um vídeo novo vocês serem notificados. Agora sim, sem mais delongas, bora pra play! É isso aí galera, então hoje vamos continuar com a gameplay do Immortal Phoenix Rising Onde nós travamos no vídeo anterior, né? Em tentar descobrir aonde ficava o Salão dos Deuses Observando bem aqui, eu vi que provavelmente eu consiga vir por aqui, ó Aí vamos ver se a gente consegue realmente chegar lá no Salão dos Deuses peraí não, vamos sair. Isso, sai, ah, espera, né? Vamos ver se a gente consegue realmente. O mais longe que a gente chegou foi esses 82 metros, olha lá. Né? O, quer dizer, o mais perto que a gente chegou, né? Beleza, vamos lá. Vamos tentar subir aqui. O bom é que, assim, a gente conseguiu pegar esse elmo, né? A gente conseguiu ainda matar alguns, alguns é, monstrinhos lá, né, tal. Então, querendo ou não, eu acho que o jogo nunca é perdido quando você tem alguma coisa pra fazer. Pelo menos uma questzinha a gente conseguiu fazer ali, então tá de boa. Meu, olha que cidade maravilhosa, olha que top, mano. Olha esses gráficos desse jogo, mano. E olha que o meu não tá no máximo, hein. Se tivesse no máximo, maluco, olha só, cara. A gente não consegue catar uns bagulho por aqui, né. Tá lá. Olha que legal, mano. Muito legal, né? Vamos tentar escalar aqui, ó. Ah, não acredito. A gente conseguiu chegar. Beleza, aí. Chegamos no Salão dos Deuses. desmatar tudo já. Chegamos ao salão dos deuses. Era só seguir reto então, daquele lugar onde a gente estava era só seguir reto. A gente quis fazer um, né? Um... A visão do grande salão deixou o fênix maravilhada. É, é realmente o 880, né? É um lugar bonito e um lugar asqueroso ali do outro lado. Né? Dá pro gasto. Uma reforminha cairia bem. O estilo das colunas está meio manjado. Nós estamos seguros aqui? Lembra que eu roubei uma coisinha do tifão? Foi um pedacinho de nada da vista dele para esconder este lugar do seu olhar aterrador. De nada. Você disse que aqui é o Salão dos Deuses. É... Cadê os outros deuses? Permita-me começar do início. Com a mão no ombro de Fênix, Hermes recontou a história de Tifão, o destruidor de deuses. Tifão Filho de Gaia, era uma fera terrível e cruel que jurou libertar os titãs e exterminar os deuses. Ele lutou contra Zeus pelo domínio do universo. Felizmente, de volta foi derrotado. Pode ter certeza que foi. E aprisionado sob uma montanha onde não poderia fazer mal a ninguém. Tá louca. Tinha que ficar em forma como nessa época. Por milhares de anos, Tifão definhou, até que Élio foi eclipsado e estrelas ardentes caíram dos céus. As estrelas derreteram as correntes de Tifão, e com uma explosão de fogo e fumaça, ele irrompeu da montanha. Os deuses o enganaram e torturaram. Eita! Tudo será porcado. Os deuses vão pagar. E assim, Tifão partiu para se vingar. Destrua o fã que sequesta a terra santificada do submundo. E o Tátaro caminha em meio aos deuses. Isolteu-lhe, defora e transforma em mal. Esses deuses falsos. ao e põe suas armas e me enfrentem! Vocês subestimaram o meu poder e se entregaram à arrogância. Curvem-se a minha perfeição inabalável! Alguns deuses fugiram de medo. Outros Caramba. lutaram. Muitos foram capturados. Tifão os dilacerou separando-os de suas essências e transformando-os de maneira irrevogável. Em uma desesperada tentativa final de salvar sua terra, os deuses convocaram os antigos heróis, os últimos guerreiros, que tinham pouco mais do que algumas gotas de sangue divino em suas veias. <risos> Fracos e egoístas, seus heróis existirão como meras sombras do que eram e serão meus servos eternos! Os deuses e os heróis tinham sido derrotados. Nossa. Porém, quando tudo parecia perdido... Então, houve todas essas lutas e derrotas. E você é agora a nossa última esperança para restaurar toda a glória desta terra e salvar o mundo do caos. Tudo que temos, Fênix, é você. Sem querer pressionar. Já pressionando, né? Vamos combinar, né? Acho que me perdi no meio de tanta gente. Aquele do cabelo espetado é você ou, Tifão? Deixa pra lá. Os deuses derrotados precisam ser reunidos com suas essências para recuperar seus poderes e juntos vocês precisam derrotar Tifão. Sinceramente, é muita coisa. Quem dera, meu irmão estivesse aqui. Olha, garota, não sou perfeito. Fui eu quem escoltou Pandora até a Terra, pelo amor de Zeus. Pelo amor Mas de eu Zeus. Acho, só acho que você é a heroína certa na hora certa. Além do mais, você é literalmente tudo o que nos resta, já que todo mundo foi derrotado. Boa sorte. Eu vou ficar aqui, fazendo nada. Digo, começando uns preparativos. <risos> Ah, sei. Obrigada. Eu acho. Olha o bocão aberto de novo. Certo. O melhor ponto de partida para você é chegar ao topo das outras estátuas na Ilha Dourada para encontrar os deuses desaparecidos. Encontre-os e eles guiarão você até as essências roubadas. Mas pensando bem, eles estão meio fora de si, então não dá para saber. Uh, como assim? Acho que você vai descobrir. Quer ver que a gente vai ter que lutar contra os deuses, mano. Pense, Fênix. O que meu irmão faria? Ligueira provavelmente enfrentaria Tifão sozinho, como quando derrotou Muito a própria Espada. Essas são algumas ideias para importunar o tifão. Como mortais costumam precisar de incentivos, vou pagar em eletro por cada uma que você concluir. E já que eu sou o deus das mercadorias, você pode gastá-los bem aqui em, adivinha... Mercadorias. mercadorias. Uh, que criativo. Ou você pode me pagar com um eletro que conseguir por aí. E o incentivo não era pra mim? Sou o deus dos ganhos financeiros. E esses preços? Caramba! Também sou o deus dos ladrões. Todos temos defeitos. O que é isso aí embaixo? Uma lista de tarefas. Alguém precisa lembrar o Ares de limpar a sujeira que ele faz. Já tentou tirar o sangue de um mar de sangue? É uma proeza. Tábua de tarefas heróicas de arma. Avance nas tarefas heróicas de Erna para ganhar roupas exclusivas. Com duas tarefas Se estiver procurando alguma coisa ativas é para visão. ganhar eletro e gastar uma política Premium. O que será que eu já tenho? Eu não tenho nada, eu acho, né? Não tenho nenhuma. Caça e. Ah, essas aqui são as.. Ó, tem umas armas que a gente consegue pegar, hein? Olha lá, ó. Tem umas armas que a gente consegue. Vou aceitar várias. Dá para aceitar várias. Né? Ó, lá tinha... ó, lá tinha... ambrosias. Que são... Tá, ah, acho que não tá difícil, não. Tá, a gente não vai se ligar muito nisso, não, viu? Se tiver algum pedido, é só dizer. Será que a gente tem algum dinheiro? Uau! É aqui que os deuses vêm examinar os dentes? Não. É aqui que arrancamos nossa pele para mudar de aparência. Hum, ainda assim é melhor que ir ao dentista. <risos> Para a aparência. O que é isso? Hum, sei lá. Foi Hades que mandou entregar. Se você depositar uma Se oferenda para o barqueiro, um talvez apareça uma ajuda inesperada. Mas cuidado. Argo quebrou o último presente do submundo ah, e tá. olha só o que aconteceu com ele. Quem é Argo? Pois é. Eu acho que é aqui que a gente consegue... Upa habilidade. Olá, é aqui que a gente consegue upar habilidades. Não preciso de seis moedas dessas. O que é isso? O que ela faz? Ó, oh, legal. Tá, beleza. Que a gente já tem. Arremesso rápido. Ah, essa com certeza eu vou ter. Não quero nem saber das outras. Esse número de golpes ali, né? Milho de ares. É que a gente ainda não tem, né? Não tem ainda. Tem duas moedas só agora. Beleza. Tá. Então, Vamos continuar. Eu não vou fuçar muito nessas coisas agora, não. Vou pegar mais moedas de caronte, né? Tá mais forte, né, Fia? Hã? Mesmo que eles podem beleza. Tem elétrons sobrando no bolso para gastar? Isso daqui. Cadeirão de Circe. E aquele negócio lá do começo, lá que a gente pegou umas Belo plantinhas. caldeirão. Fênix deixou o elogio vão desaparecer no silêncio que se seguiu. E tentou se concentrar em possíveis receitas de poção. Tá, eu não quero mexer nisso. Isso aqui é forja, provavelmente. Olha lá. É só conheci. Nossa! Né? Ei. Essa é a forja de Efesto? bonitinha ela tente não ficar empalada em nada fênix não escutou uma força oculta a atraía para a força a adamantina que ela havia acumulado clamava por transformação será que dá para usar para alguma coisa ela tem uns negocinhos ali ó espadas machadas o que é isso. flechas de apolo armadura ah, eu vou coletando esses negócios aqui E vai o pano Ah, então vamos Não dá para aprimorar isso Só ah, consigo aprimorar a espada Isso Isso não Então, espada Vou aprimorar Uso bastante a espada Beleza Esse aqui que é Ótimo, a gente vai upando mais. Então, acredito que os... Maluco do céu, velho. a espada. Meu, que da hora. Ver o que é isso aqui também. eu acho que é só. Ah, estou sentindo aquele cheiro maravilhoso de novo. Ambrosia é vida. Você quer mais proteção? Destile aqui e beba, depois é só curtir a viagem. Certa vez, a é Atena bebeu uma ânfora inteira e destruiu toda a frota grega logo depois de ter ficado do lado deles em batalha. Isso é bom! Ético. Ah, desculpa. Acho que só quem estava lá consegue entender. Muitos parentes meus estavam. Todos morreram. Eu disse para a Atena não fazer aquilo. Mas ela me ouviu? Não. não. Vamos tentar upar a nossa vida. Será que dá? Não dá. Aumente a barra. Não dá. Não, beleza. Então acho que é só isso aí mesmo. Rastrear missão. As três missões deslizam da bússola, segura então para abrir o mapa e se as usar né? tá aqui, vamos ver se tem algum itemzinho novo. Tem a montaria, né? que agora é a outra. Temos um cavalo agora. Vamos agora chamar o cavaliccio. de ah, habilidade disponível se pelo outro mais vai ficar não suficiente pra levar beleza tá então agora a gente tem que ir lá no Dragonites no mapa e ver um outro lugar que a gente precisa ir certo A gente tá aqui. Portões do Tartar. Se a gente tá aqui, então a gente pode vir pra cá? Não sei. Lá até o portal. Hermes aqui. Que não, merda. Não, a gente saiu sabia? Não. A gente saiu daqui. Nossa, os isso naufrágios. Isso é a gente saiu daqui. Então, beleza. A gente tá aqui. A gente tem que ir pra cá então. Agora vamos lá pra Afrodite. Vamos ver onde que é. Olha lá, Afrodite. Pode ir por aqui? Não, pode ir não. Por onde que eu desço daqui, Hermes? Te deu uma égua. É, nós é top, tá tirando. Ah, não acredito. Então é lá na Afrofrop na a gente tem que ir. Pega as coisas aqui, né? É, não pega as coisas aqui. Não, mano. A gente podia ter vindo de cavalo, né? Verdade. Porquinho, vem cá. Quero comer bacon. Quero comer bacon. Beleza. Olha onde ele foi, mano. Ah, não. E aquele mano ali, velho? Qual é que é daquele monstrão, mano? Ciclopão monstro Minha véi perdeu o foco, não. Depois a gente começa a matar esses bichão, hein. Aqui quase caí aqui no negócio, quase levei o cavalo junto também. E aí, cavalinho, a deusa do amor. Vamos subir ali, bora subir. e ataque, então eu não vou. Vamos lá. Melhor a defesa, eu não quero. Não quero a de vigor. Nem não dá. pagar aqui, ó. Já é a de vigor. seis Máximo que tem tenho que é Pegar mais nada, beleza. A gente conseguiu pegar uns itenzinhos. Vai se queimar, menina? Cadê a Afrodite? Afrofro. Ah, ela tá ali ó. Ah, basculha a região a partir da estátua. Ali, então acho que eu tenho que ir ali, ó. lá na estátua mesmo. É isso mesmo, acho que eu tenho que ir lá na estátua. Mais uma aqui tem vários cogumelos. Né? Que não é nada, não? Beleza. A gente sobe daquele ali. E chegamos na Afrodots. Ah, só tem cogumelo azul, mano. Tinha que ter uma espada do Kratos. Mano, mas fala a verdade, mano. Esse cenário desse jogo é sensacional, velho. De boa, viu, mano. Ó, já vi que tem um portão ali, ó. E, galera, é isso aí. Esse vídeo aqui, ele vai finalizar por aqui mesmo, tá? Que eu não sei o que espera ali na ali em cima, então aí a gente vai descobrir agora, vai ficar com menos de meia hora esse vídeo, tá? Mas lembrando que, então pessoal, vamos manter as metas, ok? Vamos lá, é o seguinte, esses vídeos que eu tô postando, esses outros quatro vídeos que eu tô postando, né? Esse é o sexto até o vídeo 8, né? Vai ter que bater aí, ó, se bater os 50 likes nos quatro primeiros vídeos... Tem que bater mais 50 likes no, nos próximos vídeos também, beleza? Galera, compartilhem o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal. E se gostou dos vídeos da série até aqui, faz uma gentileza, dá um curtir aí. E comenta também ali nos comentários ali embaixo o que vocês querem trazer aqui pro o canal. O que vocês querem que eu traga para o canal, beleza gente? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e fui!